Olá, aqui é a Janaína Reis, professora de Química. Hoje eu vou te fazer uma pergunta. Você que participou ou vai participar do Enem, quer aprender a achar o reagente limitante e em excesso? Bom, então não saia daqui, porque no vídeo de hoje eu vou te falar exatamente sobre isso. Mas antes de continuar, eu quero te pedir para curtir e assinar o meu canal e ficar por dentro dos novos vídeos. Pode ser que você se esqueça de se inscrever. Então inscreva-se agora e fique por dentro das novidades. Vou fazer o exercício 55 do Enem 2016, questão de química. A minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como aumento na sua taxa de conversão, caracterizam a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais barato. Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação química é o seu rendimento molar, definido como R igual a N de produtos dividido por N de reagente limitante vezes 100, em que N corresponde ao número de mols. O metanol pode ser obtido pela reação entre o brometo de metila e hidróxido de sódio, conforma a equação química. Brometo de metila mais hidróxido de sódio vai formar o metanol e brometo de sódio. As massas molares em grama por mol desses elementos são hidrogênio 1, carbono 12, oxigênio 16, sódio 23 e bromo 80. O rendimento molar da reação em que 32 gramas de metanol foram obtidos a partir de 142,5 gramas de brometo de metila e 80 gramas de hidróxido de sódio é mais próximo de letra A, 22%, letra B, 40%, letra C, 50%, letra D, 67% e letra E, 75%. Bom, para começar o exercício, a gente precisa achar o um número de mol de cada envolvido na reação. Um, Para a gente achar o número de mols é a seguinte: o número de mols é igual a massa dividido pela massa molar, e esses dados a gente já consegue no exercício. Foi dado tudo no exercício, então vamos lá: o número de mols do brometo de metila, a massa vai ser 142,5 dividido pela massa molar que é 95, vai dar 1,5 mol. O número de mols do hidróxido de sódio. A massa é 80 e a massa molar é 40. 80 dividido por 40 vai dar 2 mol. E o número de mols do metanol. A massa é 32 e a massa molar 32. Então vai dar 1 mol. Então a gente vai colocar... Os correspondentes na equação acima. Então, o número de mols do brometo de metila é 1,5. O número de mols do hidróxido de sódio é 2. E o número de mols do metanol é 1. Quem vai ser o reagente limitante? Vai ser o brometo de metila. Então, ele vai ser o limitante. A reagente em excesso vai ser hidróxido de sódio. Bom, a gente sabe que quando o coeficiente é 1 um da reação, a gente não precisa escrever. Então, por isso, eu não vou colocar o coeficiente, porque todos vão ser 1. Um. Então, agora a gente vai utilizar o quê? A fórmula para a gente achar a porcentagem que vai corresponder. Então, o R vai ser o número de mols do produto dividido pelo número de mols do reagente limitante vezes 100. Então, o número de mols do produto vai ser 1. O número de mols do reagente limitante vai ser 1,5. Vezes 100. Então, o R vai ser 67%. Então, a letra correta é a letra D. Bom, se você tiver alguma dúvida desse exercício, deixe um comentário abaixo. E se você quer saber mais sobre o meu trabalho, clique no link abaixo e acesse meu canal. E até o próximo vídeo!